Tudo bem? Olha, nós estamos de volta aqui na Santos Andirá, na verdade é uma continuação de conversa para que você, que estamos vendo agora, entenda bem da empresa, do projeto e da filosofia. O assunto continua sendo a arquitetura que acomoda, que dá conforto e que dá, é, colabora, dá e proporciona uma imagem para a empresa. Estou aqui com a Cristiane Fernandes, que é a gerente de marketing da Santos Andirá. Né? Uh, Cristiane, tudo bem? Bem você, tudo, graças a Deus. Cristiane, eu, eu queria que você nos dissesse assim: ó. pode ser que quem está nos vendo não conheça bem a empresa, a região, etc. Você está aqui há muitos anos eu sei disso. No... Como que vocês acabaram nessa ideia, uma empresa tão grande, tão tradicional, 62 anos, Isso. são anos pra caramba, sim, né? Sim. E uma empresa familiar, como é que você chegou na ideia, como é que apareceu essa necessidade de ter um projeto por ambientes, eu sei que está em andamento ainda, mas um projeto de arquitetura que renove, que recicle, enfim, que acomode melhor. O que que você nos é. disse? É, a Santos Andirá, né, como ela comentou com a gente aqui agora, nós estamos há 62 anos já no, no mercado noveleiro, né, fabricando dormitórios para todas as famílias aí do Brasil e do mundo. né? De 34 Tanto, países? 30 países. 30 países, sim, isso. 30 países. 30 países. É, aí surgiu uma necessidade de a gente ter um espaço específico ah, com a pandemia, né? aquela situação toda, sim, a gente não conseguia sim. mais estar pessoalmente com os nossos uhum. clientes, com os nossos fornecedores. Aí surgiu aquela onda de que a gente teria que fazer tudo muito online, né? Uhum. Ah, para a gente poder manter o negócio vivo. É, e aí, poxa vida, nós não temos um espaço específico para poder estar realizando uhum. né, essas lives, essas reuniões online e tudo mais. Aí surgiu a necessidade. Poxa, vamos então contratar uma pessoa especializada para estar tá fazendo um ambiente legal, para que esse ambiente Sim. transmita né, através dessa, dessas lives um pouco que é a empresa também, um pouco do conceito Sim. da empresa. É, um porque da... Essa, essa imagem, bom, tudo é imagem, né? A arquitetura traz um, um novo fôlego, uma nova vestimenta, mas que está alinhado ao e tudo mais. Né? Aí surgiu então a ideia, uhum. né, de uma uhum. né? especializada Sim. em ambientes corporativos e a integração desses ambientes das necessidades humanas, né? Uhum. E a gente deu início então a esse projeto para né? criar esse ambiente. E desse ambiente já foram surgindo outros ambientes e outros ambientes. Uhum. E a gente está estendendo então esse conceito, né, é, que acaba acaba, é, é, como que eu posso dizer, é, incentivando as pessoas, né, a estarem no ambiente melhor. Elas é, influenciam as pessoas, bem né? Legal, legal. É, então a gente percebe que a partir disso as reuniões se tornam mais é, aconchegantes, porque a gente está mais tranquilo, a pessoa consegue transferir é. né, a informação de uma forma melhor, por quê? Porque ela está num ambiente melhor, o ambiente está proporcionado. É, a na verdade, a ela, né, Cristiane, né, a arquitetura traz esse conforto, né, junta esse pessoal todo que está ligado à filosofia que é, trabalha isso. aqui, é. os terceirizados e outros, e as famílias, na verdade, que cria um. Um super clima. Né? Bem legal, é, mais mas confortável, é quase mais bem, né? Trabalho. uma coisa vai puxando a outra, ah, uma coisa ah, vai puxando a outra. Né? Quando você é, vê um, é um questão, projeto em andamento. É um sim, sim, em em ambiente. Ambiente. A gente iniciou com alguns ambientes, ah, né? Ah. A intenção é a gente estender para mais ambientes, perfeito. promover mais ainda a integração dos colaboradores através desses ambientes é, melhores projetados, vamos dizer assim, né? E perfeito. projetados justamente para a necessidade deles, ah. né? Como que uma última perguntinha, gente, é assim, ó, como que a empresa, empresa que eu digo, aqueles que frequentam a diretoria, sente essa renovação? Você já captou isso deles? O espírito ah, tudo atrás? Sim, traz? além da, do, da, da quebra de paradigmas, sim. né? Porque as pessoas, muito, muito tempo no mesmo local, elas uhum. acabam se acostumando com o continente. É, né? é, é, é. E aí já, já vão seguindo o mesmo ritmo. Quando esse continente é modificado, Sim. Né, então a gente percebe que essa influência é, é, ao princípio se torna um pouco assustadora até, mas depois isso vai se contagiando de alguma forma, né? Vai contagiando o trabalho também, vai contagiando Motiva. até mesmo a, a personalidade ah, da pessoa. Né? E com certeza a produtividade a gente né, se torna muito melhor. A, a... O acaloramento durante as reuniões se tornam mais brandos, porque daí né, o ambiente já promove uma coisa mais. É né? Mais, mais quentinha tal, então já, já não tem mais aquelas brigas todas. Já, já, já, a decisão já é tomada num ambiente sim. um pouco melhor, né? vamos dizer assim. Ó oh, gente, isto são espaços humanos. É, é, é, é, nada, é, é o jogo da, da Sanduíche. Sim, né? sim, sim. certo. Espaço humano não fui escolhido. Ah, ah, ah, ah, muito bem. É. Parabéns. Muito <risos> Parabéns pela escolha da Sanduíche. Parabéns é. pelas é. informações, bem legal, gente. Então, vocês conseguiram sentir que nós temos uma filosofia de arquitetura, uma filosofia de empresa e um conforto maior para todos. Além da beleza, além dos detalhes que nós vamos mostrar e que eu gostaria que vocês vissem mesmo, tá bom? Acompanhe os outros vídeos nossos para entender o projeto, o objetivo e aquilo que está sendo feito. Até!